Como ingressar no IF sul de Minas nas vagas reservadas para pretos, pardos ou indígenas? Em relação à cor e etnia, para concorrer pelas ações afirmativas, o candidato precisa se encaixar em duas condições obrigatórias. Ter estudado exclusivamente em escola pública e se autodeclarar preto, pardo ou indígena. Para realizar a autodeclaração especificando sua cor ou etnia, o candidato deve preencher o formulário disponível no anexo que está ao final no edital do vestibular. O estudante será chamado para comprovar sua cor e etnia a uma comissão de avaliação designada para analisar as características físicas dos candidatos. Veja mais em portal.ifsudminas.edu.br.